O que me impressiona no CS Go e me deixa animado no CS2 é a capacidade da Valve de evoluir o jogo sem trocar o motor gráfico ou então criar um novo CS do zero. O CS Go na versão beta em 2011 era assim e finaliza sua trajetória agora em 2023 dessa maneira, muito mais bonito, muito mais realista e sendo o mesmo jogo apenas com atualizações. E agora, se a versão beta do CS2 já está assim, que nível de evolução nos espera nesse novo jogo da Valve? Bye. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachuco337. Hoje, spoilers de outros mapas no CS2 e uma comparação entre o beta do CSGO de 2011 com o beta do CS2 que jogamos agora em 2023. Se o CSGO evoluiu dessa maneira que evoluiu ao passar dos anos, imagine o nível de evolução que o CS2 ainda pode ter nessa nova engine que abre muitas novas possibilidades. Tô animado, rapaziada, tô muito animado.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 Vamos lá, rapaziada, já estou aqui ó, com o meu cafezinho, eu sou meio viciado. Mano, acho que não faz mal, né? Se a é suave, é, tá suave. Muito bom. Pra começar, iremos assistir juntos aqui um vídeo que compara o beta do CSGO com o beta do CS2. Depois, um novo vídeo que revela um pouco mais do que apareceu já no trailer dos outros mapas no CS2, né? O CS2 agora só tem Dust. vamos ver um pouco de Mirage... Nuck, enfim. Falando em evolução, rapaziada, eu quero falar aqui sobre uma skin que evoluiu muito, né? Na minha opinião, virou outra skin do CS2, que é a Fade. É uma skin cara, vale mais de 7 mil reais e que estava desvalorizadíssima no CS Go, ninguém gostava, e realmente não estava tão bonita assim, mas no CS 2 foi uma das skins, talvez a única skin de Alpe, não, não, mas uma das poucas skins de Alpe que se adaptou ao novo modelo da AWP, e tá sensacional, cara, é um tipo do Monese que até ele fica surpreso, e enfim, eu vou pegar uma para mim, mas antes eu já peguei uma para vocês, então quem utilizar o cupom dog no que drop, preenche o formulário que tá na descrição, além da Alpe 15 facas, então usem o cupom dog no que drop, o melhor site de abertura de caixas do mundo, link do site na descrição e do formulário também. Vamos começar aqui ó física das granadas a gaizinha do CS2 tanto quanto realista bacana, né? Assim realista nos limites do CS. Nossa, cara eu não lembrava que era tão feio assim, mano. Olha isso tem nem fogo, é só fumaça e faísca gente do céu que coisa feia, mano Olha, o, o boneco nem luva tinha. Tudo bem que eu gosto desse meta, assim, de ter a opção de você ter as mãos livres ali, né? Mas não desse jeito. Desse jeito tá ridículo. Olha a He, mano, a resolução. Não dá pra acreditar que isso já foi CSGO, mano. Juro. E é o CSGO, não é CS1.6. Só nada. Aí a é Smoke. A grande novidade do CSGO. Você entra dentro dela e não enxerga absolutamente nada. A Smoke aí do CSGO no comecinho. Que coisa feia. Gente do céu. Que coisa feia. Hum! Dava pra ver, cara. Olha isso. Dava pra ver. Que meta é esse? Mano? Não, aí não dá, aí não dá. Aí não rola. Aí não rola. Ó, Molotovzinha é muito realista, esse líquido com física dentro da garrafa. Esse roxo do fogo. É real. É, na vida real isso acontece. Fica aquela marca escura no chão. Já, a Molotov! do CSGO Beta Verso 1 do ano de 2011, mais fumaça do que fogo, mano, mais fumaça preta do que fogo, nossa senhora, ué, molotov de novo, ah não, ele vai provavelmente tampar a molotov com smoke, né, é isso mesmo, real, real, é normal, normalzinho, será que até nisso o CSGO era zoado? Nossa Senhora Esse vídeo aqui é pra quem não tá gostando do CS2 Pra quem tá falando mal do jogo Olha como era o CSGO, mano Versão beta Se a versão beta do CS2 já tá assim Imagina daqui um ano, dois, daqui cinco Isso é louco O jogo se renova, tá ligado? Tá, tá muito louco, ó Decoyzinha Explodindo ali Nossa, que decoy esquisito essa do... CSGO, mano CSGO, velho Olha que bizarro, o cara tá com uma scout na mão, joga decoy E ela faz barulho de AK Tava certinho, valve, Tava certinho, tava certinho de tudo third oh, person view, ou seja Como temos os inimigos E também os aliados Cara, até que não era tão ruim assim no, no CSGO, mano Inclusive A postura do boneco do CSGO Era muito mais correta, né Esse do, do CS2 tá meio corcundinha o do CSGO tava mais... ERETO. Ó, andando com a molotov na mão. Cara, o fogo tá no pé do mano aqui no CSGO. Velho, aí já é brincadeira, tá ligado? Aí já... Que que é isso, mano? Ele queime, nem treme. Nossa. Que buscação é nada suave, ele só... cima-baixo. assim... Cima... Segurando a granada O braço nem se mexe, nem se mexia né? praticamente no CSGO Nossa gente Realmente o CS2 está muito melhor, não tem nem o que falar mano. Olha isso bichão olhando para cima mano. Olha o tamanho do... Mano, olha o tamanho da C4 Olha o tamanho da C4 nas costas dele Olha o tamanho do pacote rapaz Lá ele O jogo estava muito ruim Muito ruim Que que é isso? Olha isso. Puxando varanda, dando facada. Sangue, mano, mais preto do que vermelho. Sangue do César 2 está muito mais realista. Não tem nem como. Ah, muito mais realista. Muito mais realista. Toma ele, facada. Gente do céu. plantando ali no, no centro do bomba, e aí, né, mano, só, só a bomba que era muito grande, cara. Nossa senhora. Veremos agora a evolução da Dust 2, né? Essa, eu acho que grande parte de vocês aí acompanharam com o tempo. Não dá pra acreditar que o CSGO já foi assim, mano. Nossa, olha a resolução dessas texturas. A Valve tem carinho por esse jogo. A Valve tem melhorado esse jogo a cada dia. Olha como era. Gente do céu. Varandinha. Mais bonita Toda escura Toda cinza Não tinha nem cor E aqui? Outra fita Outras ideias Base CT Cara, a base CT Era mais escura que o escuro né? Que o escuro alto Não tem como Caminhão ali Que antes era um Não um tanque, né? Antes era um carro militar Ao mesmo tempo que você fica indignado de como era feio o CSGO, bate uma nostalgia, né? Porque, querendo ou não, isso aqui fez parte aí de nossa história. Olha o escuro. Olha o escuro alto do CS2. Mas claro que a base, né? Que a base CT. Olha como é. Ixi, gente do céu. Olha o escuro baixo. Clarinho. Hiper-mega bem iluminado agora. Antes, ridículo, velho. Nossa senhora. Panorama geral aí da Basterri. É, mano Agora, a explosão da C4, ó Ele vai plantar ali no carro Óbvio, não dá ó, antes que alguém comente aí Não, não dá pra plantar C4 no carro no CS2 Ele colocou um comando aqui pra plantar em qualquer lugar Mas não dá pra plantar não Nossa Eu não tinha reparado que a explosão do CS2 estava tão legal assim, mano Não tinha reparado, velho Olha o pacote, cara Fora que parecia que plantava mais rápido, né? Gente do céu. Agora a marca das balas. Cara, até isso os caras melhoraram, mano. AK completamente diferente também. Engraçado, mano. Vocês repararam? A marca da bala em um objeto é diferente do que em outro objeto. Já no CSGO, eu imagino que em todos os lugares, exatamente igual, né? No chão nem faz marca, pra ser sincero. É, em objetos que não são fixos, não, não marcava. A animação das armas, ó, Desert AK. Esse braço realmente era muito feio, mano. Olha, olha a faca. Que isso, o cara tava, sei lá, mano, dando facada enquanto lutava ter E pra quem não sabe, na primeira versão do CS, né, no CS Beta 2011, as facas vanilas eram a baioneta e a flip. A baioneta pra CT e a flip pra TR. Você vê que ele tá de flip. Mano, loucura, eu não tô aqui pra falar mal do CS Gold Beta. Auto, sim. Mas o importante é vocês entenderem que, mano, o jogo evolui muito sem ter que mudar de jogo. Então, tipo assim, olha o quanto o CSGO evoluiu preso na Source 1 e imaginem como o CS2 pode evoluir numa engine muito mais nova, muito mais recente, muito mais atualizada, que limitará a menos a nova. Então, assim, cê é louco, cachoeira. Agora, rapaziada, um pouco mais dos mapas ainda não disponibilizados no CS2. No trailer, já deu pra ver ali um pouquinho de Anciente, de Mirage, de Inferno, de Nuke. Veremos mais ainda. Começando aqui pela Nuke, olha... Como está muito mais bem iluminada essa mão e essa faca? Enfim, é, essa visão primeira pessoa ainda é do CSGO, porém o mapa é sim, né? O do CS2. dá pra notar pela iluminação, pelo engine, olha essa região, cara, como ficou interessante, mano. Isso daqui são os mapas portados para um outro motor gráfico que consegue simular exatamente o que a Valve nos mostrou desses mapas no trailer do CS2. Com o ali da NUC. Bombear exatamente igual ao trailer Vocês podem reparar, podem comparar aí Olha que maluquice, mano Mapa da Inferno aqui já não portou tão bem assim porque No trailer foi revelado que o mapa da Inferno Vai ter um remake ele completo Vai mudar bastante Então o mapa da Inferno não será dessa maneira Mas em questão de iluminação Podemos ter certeza que será muito semelhante a isso Se não igual Olha os fios balançando que loucura, velho. Agora o mapa da trem, que o trailer também revelou um pouco para nós. Será que a trem vai voltar, mano? O trailer não mostrou Anubis, né? Não, não mostrou o cash. Eu queria muito que a Cash voltasse e que a Anubis ficasse, né? Mesmo que a trem voltasse também, não tem problema. O que eu queria é que a Vertigo saísse. Eu queria muito cash de volta, queria muito Campbell de volta. Trem também. Mas a Nubs não pode sair, eu gosto de noobs meu amigo se bem que bombear não será dessa maneira o trailer já revelou também um remake praticamente completo ali na cash para não estará mais assim Essa região do balão também não estará dessa maneira não dá para considerar muito a base não não é a base também não estará assim. Ancient nossa, que coisa linda cara, só a água que não está animada, né, vocês repararam ali, que a água tá parada E no trailer deu para ver a água se movimentando, então vai ter muito mais realismo no Anciente Que é um mapa que, mano, eu também sou apaixonado Nossa, olha que coisa linda cara, eu tô muito ansioso para jogar Anciente no Source 2 Tô muito ansioso, eu tô muito ansioso, eu, eu amo esse mapa Eu e o Luquinhas, não sei assim, o mas... ai a mira está exatamente igual ao trailer. Nossa senhora, tá exatamente igual. Cara que maluquice, mano. Gente do céu, eu tô ansioso para jogar tudo, tá ligado? Tudo, não só a mira. Tô ansioso para jogar tudo. Gente, mano, esse palácio que também tá apareceu no trailer, a real. É que eu tô amando o CS2 e eu tô muito ansioso para jogar os outros mapas para viver mais esse jogo. Eu tô ansioso também. Pra liberar na minha conta, que é né? Que até agora nada, quero ver minhas skins. Mas e vocês? Qual a expectativa que vocês têm sobre o CS2 versão final? Porque por enquanto é beta. O que vocês estão achando do beta? E o que vocês esperam da versão final? Mano, eu tô ansioso demais. Enfim, é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo. Só lembrando, todos os dias, às 14h19, vídeos novos. Tamo junto, valeu. Eu, Rinha, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo do canal Cachorro 337. fa.